Fala galera, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Galera, aqui é o seguinte, tá bom? Um vídeo bem rápido mesmo, bem direto ao ponto, sem muita enrolação, beleza? Galera, aqui é o seguinte, ok? Vamos criar aqui um conteúdo para vocês, tá? Muita gente está fazendo aqui uma pesquisa, Eu tô aqui no Google exatamente nesse momento, ok? Então, aqui okay. como acessar o Hotmart como, a, como aluno, né? Como acessar o automático como aluno então com esse base aqui com essa é, visão tá eu resolvi que é um conteúdo para te ajudar para você também né já saber como é que vai entrar, já criei também outros vídeos para vocês aqui, vou deixar aqui passando aqui em cima no card aqui, tá, ou aqui no, no, no lado, ou aqui tá? em algum lugar aqui em cima aqui, para você também já estar tá acompanhando esses outros vídeos, tudo que, é, com coisas relacionadas a tá, Hotmart, tá bom, como você selecionar o problema, como você cadastrar, como você fazer para entrar na, na, na tua aba de produtos, e assim uma série de vídeozinhos, tá bom, que vai te ajudar bastante tá aqui no canal. Beleza? Então, sei muita enrolação, como eu falei, vamos para o nosso conteúdo, tá? Mas, antes de tudo, cara, desce aqui embaixo, já se inscreve no meu canal, deixa o seu like, o seu comentário, que vai ser muito importante para mim que poder, né, me motivar, me incentivar a trazer conteúdo assim como esse para você, tá bom? Muita gente aqui, eu vou repetir isso, já falei, tá no canal aqui, no vídeo aqui, certo? E muita gente está vindo aqui no canal, tá, tá vindo aqui assistir o conteúdo, mas não tá se inscrevendo. Poxa vamos lá galera me ajuda aí me ajuda aí num... isso não isso vai arrancar a mão de ninguém tá bom para vocês só clicar no botão se inscreve e para você poder ativar todas as notificações porque para você não perder nenhum, nenhum conteúdo que eu vou entregar para vocês aqui beleza então bora para nosso conteúdo bora aqui dentro né do nosso navegador aqui do Google Chrome, tá? você vai entrar aqui ó vou digitar para você tá como você vai estar, tá, né conseguindo entrar ok na Hotmart como aluno então se você já fez o seu cadastro, você já tem um cadastro, certo? Você vai entrar, você vai digitar aqui no Google, aqui, ó, tá? Eu deixo, particularmente, tá? Eu digo, como eu já falei para vocês, esse site, eu deixo tudo que salvo, todos os meus dados salvos aqui no Chrome, tá? para não ficar pesquisando, pra mim ficar, não ficar digitando, para não ter que colocar e-mail, ter que colocar senha. Então, eu faço bem aqui, ó, tá? Já tá bem aqui, já pronto aqui, eu só clica aqui, ó, tá? No Hotmart, que tá aqui, já salvo aqui no meu navegador Chrome ele vai carregar bonitinho ó vai carregar bonito sem nenhum problema de nada de nada certo ó carregando mesmo natural naturalmente carregando já também entrando aqui dentro da nossa querida volte certo para mim aquele caiu aqui tá nessa aba porque já deixei já tá bom e <coughs> para mim que já tá aqui nessa aba porque já deixei já tá posicionado para cair aqui tá bom com o meu link certo então ó então é aqui não tem um mistério não tem um mimimi certo então você você né tem seu cadastro bonitinho que eu já inclusive eu já de vídeo para vocês aqui criado, criando aqui uma conta como você é, criar pelo computador ou você criar pelo celular eu já deixei também vídeo aqui no canal tá vou te fazer para você que não card passando aqui também beleza então o que é o seguinte galera você vai aqui ó você vai vir aqui no canto aqui esquerdo tá no canto aqui esquerdo aqui ó tá da plataforma certo da Mart beleza você vai vir aqui ó você vai vir certo minhas compras beleza minhas compras clica beleza e vai carregar aqui vai aparecer para vocês a aba né que você exatamente comprou né os seus produtos certo você que Comprou um produto específico, tá? ou seja, eu tenho vários produtos aqui que eu comprei, tá? Então você vai vir, né? Você vai vir aqui, ó, vai procurar o produto que você quer acessar. Vamos pegar aqui, tá? Esse produto que por exemplo, certo? É o método FTP, né? Vamos clicar nele aqui, ó. Clica nele, certo? E você vai cli clicando aqui nele, galera, tá? Você vai se deparar com esse nome aqui, ó. Acessar conteúdo. É aqui que você vai entrar bem simples sem onda de coisinha de nada tá bem direto ao ponto você vai clicar aqui ó acessar conteúdo beleza como vai estar tudo salvo já tem os dados tá que você fez isso que eu já falei que eu já te ensinei tá e você vai entrar diretamente porque porque você não precisa estar colocando né e-mail ou senha de acesso a esse produto beleza então estamos entrando aqui e já estou dentro né do treinamento já tô dentro do meu produto tá então já sou aluno então tô aqui dentro da minha área de membros tá então já sou um aluno tá porque muita gente tá fazendo essa busca esse né esse tema aqui específico tá ó você pode ver que eu acessar a o automático como aluno então tá aqui galera tá então você é um aluno certo se você não comprou aquele produto né aquele ebook aquela aquela mentoria certo Aqui, ó, por exemplo, aqui se você não comprou, né, nenhum produto, não tem como, é impossível de você entrar, certo, na Rotimática sem ser aluno. Você tem como você entrar, né, como você, como um empreendedor ali, como uma pessoa comum, você fazer o cadastro bonitinho que eu já ensinei aqui no canal, tá? E você poder, tá, trabalhar, ok? Mas como aluno, você tem que comprar um produto, você tem que comprar um treinamento, você tem, você tem que comprar um curso, tá? De alguém aí que você, tá? que é, você gostou que você realmente tem afinidade certo você comprou você vai passar agora tá a ser aluno e você vai poder acessar nesse passo a passo que eu fiz para vocês aqui tá então tá aqui nossa área de membros aqui ó todo o curso certo bonitinho você pode assistir as aulas e você é um aluno tá então você é o aluno você é o cara aqui com a menina aqui né Adiriu aí o curso, tá bom? E vai passar agora acessar como aluno. E é assim que você vai acessando, né? A Hotmart como aluno. Beleza? E se você quiser também aprender também tráfico ou pago, galera, também é né, para afiliados, ok? Então eu tenho meu treinamento também, ok? Que eu ensino para você um passo a passo, bem direcionado, com 10 aulas, tá? Com mais três bônus para você. Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, se você quer que acessar no grupo, tá? Que ao qual tem o meu método que eu vou ensinar para você todo o processo, tá? de validação de campanhas de anúncios, tá? Que você vai poder escolher um produto, você vai pegar esse produto você vai poder é, otimizar ele, tá? Você vai poder validar, tá? O, tanto tanto a, tua, a tua estrutura de anúncio, como você vai validar também o processo que você vai estar tendo em mãos, tá bom? Todo detalhado, passo a passo tá bom? Então você vai poder adquirir com, por um preço irrisório muito ridiculamente baixo Beleza? Por apenas 47 reais você vai ter o meu método, tá? Nas suas mãos aí para você aplicar. Beleza? E com mais aí 7 dias de garantia para você totalmente aí, tá? Se você não gostou por algum motivo, só mandar um e-mailzinho lá, cara, que a própria plataforma vai te devolver o seu dinheiro. Beleza? Se você, caso que você não goste, beleza? Então, pessoal, espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, desse conteúdo. Cara... Que Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo. Tá bom? Pela, pela, pela a, a evolução do canal. O canal tá crescendo aos poucos. Tá bom? Eu confio e acredito muito em você. Tá bom? E também aqui assim, no que eu entrego pra você aqui no canal, beleza? Um forte abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!